Olá Pai do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Walter Fiel da Igreja Aliança com Deus é, Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho a respeito da Universidade da Bíblia Há mais de ano eu tenho recebido e-mails com publicações da Universidade da Bíblia que tem me edificado muito e que tem servido até para uma reciclagem periódica é, a respeito dos meus conhecimentos. E quero dizer que eu fiz o curso de teologia pela Universidade da Bíblia, a fim de me reciclar um pouco mais. E quero dizer que tenho observado, tenho usado o conteúdo das matérias do curso de teologia e tem sido de grande valia para o meu ministério. E para compartilhar com aqueles que estão comigo no ministério, para compartilhar com a igreja, eu quero dizer que vale a pena fazer o curso. É... Qualquer um dos cursos da Universidade da Bíblia e, Com certeza eu já estou aqui me preparando para fazer também o curso de mestrado E tenho certeza que vai continuar sendo de grande valia para mim E certamente será de grande valia para quem fizer qualquer um dos cursos oferecidos pela Universidade da Bíblia Porque é, os conteúdos do curso de teologia que eu pude verificar e as publicações que eu recebo no meu e-mail eu tenho visto que esta universidade, esta escola, este instituto, esta faculdade, ela trata com seriedade das matérias a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que nós, como pregadores da palavra, como divulgadores do evangelho do reino, precisamos saber para termos uma palavra bem fundamentada é, exatamente nos princípios bíblicos, sem sair deles vale a pena fazer, então eu deixo aqui a minha recomendação a tantos quantos venham tomar conhecimento desse vídeo, que vale a pena fazer qualquer um dos cursos oferecidos pela Universidade da Bíblia. Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus.